Neutralização. Meu Deus do céu, né? Quanta dúvida com neutralização. Quando uma sobrancelha aparece vermelha ou verde, qual é a cor que ela usa para deixar essa sobrancelha marrom? E aí eu peguei, tentei fazer algumas coisinhas aqui é, para facilitar o entendimento. Então, quando uma sobrancelha aparecer para vocês na cor verde, o que, que eu preciso fazer? encontrar um pigmento que contenha a cor vermelha para neutralizar essa sobrancelha ou seja neutralizar e é deixar da cor correta então eu preciso ver na linha de pigmentos que eu trabalho aonde é que está o vermelho dentro da cor que eu preciso por exemplo é, vocês vão pegar a tabelinha, não basta só saber se o pigmento é quente ou frio, tá gente? Precisa saber qual é a cor desse pigmento quente, então eu preciso de um pigmento quente de base vermelha Se for base laranja não vai resolver, e aí eu vou pigmentar em cima dessa sobrancelha com o pigmento vermelho, estão vendo aqui a transformação já acontecendo e aí ele vai se transformando, lógico que não imediatamente, mas depois de 30 dias essa cor vai se transformar no castanho que a gente precisa, ok? só que essa neutralização, a implantação desse pigmento de base vermelha ele deve ser feito de uma forma que o pigmento não seja colocado com uma carga pigmentária muito grande. Então eu tenho que usar uma técnica de pouca saturação, tá bom? Porque se eu usar uma técnica que implante muito pigmento, eu vou fazer com que essa cor predomine. Não é isso que eu quero. É como se hoje eu estivesse colocando aqui é, aquela gota que faltou na preparação do pigmento. Tá certo? Então, um beijinho pra vocês. Eu espero ter ajudado. Então, sobrancelha verde, eu neutralizo com um pigmento de base vermelha. E sobrancelha vermelha, eu neutralizo com um pigmento de base verde. Sempre assim. Uma cor neutraliza a outra e vice-versa. Beijinho, até a próxima.